Oi! Áreas degradadas e a implantação de um pequeno sistema agroflorestal. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Vamos trocar uma ideia hoje ao som de Led Zeppelin, pode ser? Quero contar para vocês um pouquinho mais de como é que a gente começou a construir as coisas aqui e começou a, a trabalhar no terreno. A ideia era recuperar a área com um pequeno sistema agroflorestal. E aí a gente tem que entender algumas coisas, a gente tem que fazer algumas escolhas já de início. Para que é que você quer o SAF? Ou como é que você quer recuperar essa área degradada? Aqui a gente tinha múltiplos interesses. Você pode ter, por exemplo, o produtor rural que quer implantar o seu SAF para gerar recurso, para gerar renda, para ganhar dinheiro com a propriedade. Você tem um outro que pode querer implantar um SAF esse é um, dos, do, é, é um caso nosso aqui, que é para gerar abundância para todas as formas de vida. Então, aqui a gente pensou é, em fazer uma pequena floresta, a ideia da, da permacultura lá na zona 5, de fazer uma pequena floresta com árvores nativas, essa foi a escolha, é, com tamanhos diferentes de árvores, de maneira que as mais altas pudessem ficar lá na parte baixa do terreno, que eu não queria que atrapalhasse muito, eu não queria que atrapalhasse muito a vista nossa aqui. Queria que essas árvores pudessem dar flores e frutos para alimentar passarinho, abelha, borboleta, né? e para alimentar pequenos animais também e para poder nos alimentar. Né? Mas a geração de renda não era a ideia central e recuperar um solo que estava degradado. Então, a escolha que a gente fez foi uma escolha diferenciada, não era para produzir renda. Mas você pode ter um produtor que quer ou que necessita produzir renda no, no terreno. Junto com isso, a gente fez também hortas e fizemos um pomar. Então, vê que o trabalho aqui em casa ele foi feito em zonas diferenciadas, com espaços para tudo. Lá embaixo, uma pequena matinha para recuperar o solo. Na parte intermediária, eu deixei sem árvores, porque era o plantio anual que a gente fazia: as hortas, e milho e feijão e tudo mais. E uma outra parte, que era mais de para ser um jardim, um bosque então eu deixei crescer os ipês e plantamos é, citros plantaram várias espécies de laranja, e de mexerica e de ponta. Vamos ver o resultado desse trabalho inicial que a gente fez. Junho de 2007, as imagens do Google, que, que são de 2008, embora ainda não tivesse uma resolução muito boa, e já melhorou bastante de lá para cá, já é possível a gente quase ver as curvas de nível, as linhas implantadas aqui no terreno e o mapeamento feito a partir daí. Então, vê que a partir dessas linhas aqui das curvas de nível, eu defini que ia fazer uns plantios também nas leiras. Então, olha, as curvas de nível estão estabelecidas e na parte de baixo da curva de nível, as leiras que foram se formando. Em boa parte delas, eu plantei diversas espécies. Tem ali alface americana, salsa, cebolinha, repolho, rúcula, agrião, girassol, brócolis, flores de ervas, ervilha, cenoura, beterraba, um pé de bucha. Eu acabei plantando um punhado de coisas. Junto com isso também foi planejado de plantar algumas árvores no local. Eu queria fazer uma matinha lá na parte baixa do terreno. E aí essa matinha eu fui escolhendo árvores nativas que dessem flores e frutos para alimentar é, os bichos, mas também para alimentar a gente. A ideia de árvore nativa, de preferência aquelas que tivessem correndo risco de extinção, então, a, a, conseguindo plantar um pau-brasil aqui, é, mas também algumas frutas que não são muito comuns da gente ver por aí. Então, plantamos amora, pitanga, pau-brasil, hiperrosa, ingá, cambucá, uvaia, açaí, urucum, aroeira mansa, mulungu, sapucaia, graviola, cerola, araçá, figo, laranja, banana, poncã, ameixa, abacate, palmeiras. Então, a estratégia para o plantio das árvores foi, a partir da, da muda, fazer o berço, a gente não chama de cova, a gente chama de berço, e colocar a planta ali, mas na época da seca, ela ia se ressentir muito. Então, resolvemos experimentar uma estratégia de colocar muito capim, muita matéria orgânica seca no fundo desse berço, de maneira que pudesse reter mais umidade. Uma outra ideia seria aprofundar ainda mais o berço e colocar ali um, um, um pedaço, ao menos, de um pseudo-caule de bananeira, de maneira a liberar nutrientes e ter um, um pouco de umidade também para as mudas. Seja como for, dessas espécies todas que a gente plantou, algumas delas se mantiveram, outras espécies é, saíram do sistema. A gente já viu em outros vídeos, eu usei muito madeira e saco de cimento em volta da, das árvores, que é para poder protegê-las e, e segurar um pouco as braquiárias. Eu não dava conta de trabalhar todo o terreno ao mesmo tempo. Então a opção foi trabalhar em, em ilhas, em, em zonas e a partir dessas ilhas, ir ampliando o, o trabalho. Utilizei muita leguminosa, muito feijão guandu e muito feijão de, de vara, que é o, o calpi. Ele produz muito rápido, dá muita massa né, biológica, dá muita matéria orgânica. E isso é legal, porque depois vai sendo reincorporado no solo. Plantei vários tipos de, de feijões, é, grão-de-bico e também muitas flores, porque a ideia aqui também era atrair as borboletas, é, fazendo uma sequência de, de eventos. As flores atraem a, a borboleta e só por isso já a beleza já vale, mas a borboleta eventualmente vai colocar um, um ovinho que vai, colocar, que vai gerar uma larva, essa larva vai atrair passarinho, passarinho vai se nutrir dessa larva e eventualmente pode trazer semente de um outro lugar, aqui para o terreno também e a gente começa a atrair uma fauna um pouco maior, já que quando a gente chegou aqui, isso daqui era um, um grande deserto. Ali em dezembro de 2008 a coisa já estava um pouco mais avançada, então vê que em apenas um ano e meio a gente já conseguiu resultados bastante interessantes aqui. Os ipzinhos já estão mais crescidos, pede pé de mamão é, e couve, e flor, e, e mamona que a gente manteve no, no sistema, uns pezinhos de milho, muito feijão guandu, de maneira que a, as plantas já estavam colonizando o lugar. Ainda poucos passarinhos. Novembro de 2009, então nós estamos aqui no tempo das águas, já a gente já percebe uma mudança grande, uma cobertura vegetal já está estabelecida, maio de 2011, parece que está regredindo, não é, porque nós estamos na época das secas da, da seca. e aí, Normalmente, naturalmente, as plantas vão ficar mais ressentidas, e principalmente aquelas plantas mais baixas vão sentir mais a falta de umidade no terreno. As imagens mostram a matinha já em, em desenvolvimento, já tomou conta aqui do lugar e a coisa está funcionando bem. Novembro de 2012, a mata já está estabelecida, a gente já tem uma formação vegetal aqui, sombreamento é bem legal, a ciclagem de nutrientes está acontecendo, o solo já está com uma qualidade bem melhor. Então, vê que em apenas quatro anos é possível fazer muita coisa e, e reverter bastante o a degradação do, do solo. Então aí, pessoal, se tiverem gostando, tiverem curtindo, não esquece, dá um like, um joinha, um gostei, compartilha com os amigos. A informação, o conhecimento é importante e precisa percorrer o mundo com liberdade. Um grande abraço e até a próxima!